Pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre viagens e um livrinho que tem tudo a ver com isso minimamente sabe que a coisa que eu mais amo na minha vida inteira é viajar, porque não tem coisa melhor aliás, viajar já é comer, tá ali ó então hoje eu vim falar sobre queria ter ficado mais, e sim, isto é um livro, olha ah, que bonitinho é um livro do Lote 42, que é uma editora que né, já tem essa fama de trazer livros em suportes não convencionais digamos assim, é um livro em formato de cartas escrito por 12 escritoras, que cada uma fala de uma cidade específica e elas são, Lidia Cas, de Berlim Cecília Araújo de Israel e Cisjordânia, Lívia Guiá de Istambul, Florência Escudeiro de Yangshu, não sei se é sensual, Cecília Arbolave de Buenos Aires, Luciana Breda de Tóquio, Olivia Fraga de Nova York, Clara Ali de Roma, Bruna Tio Sul, de Valência, Bárbara Claire de Barcelona, Clara Verboek de Londres, e Isis Gabriel de Paris. Todas essas cartas, inclusive, tem ilustrações que foram feitas por Eva Oviedo. Bom, eu conheci esse livro há um tempinho, eu sempre quis comprá-lo, eu achei que essa ideia de, da ideia de cartas em relação a viagens foi, assim, perfeita a ocasião. E vai trazer uma situação específica, né, de cada uma dessas autoras nessas cidades onde elas passaram uma semana, um ano, e aí vai variar de uma para outra. Que traz muitos autores, existem cartas boas, existem cartas sensacionais, existem cartas medianas. E aí vai depender, acredito eu, que do leitor se conectar ou não com essas pessoas. Eu li primeiro as quatro cidades que eu já conheço, que foram Valência, Barcelona, Londres e Paris. Assim, esperando que eu tivesse um contato mais fácil, maior. para mim, não teve diferença porque acabou que outras cidades que eu não conheço, eu acabei me identificando mais com a carta ou com mais vontade de conhecer, só que pelo lado bom que alguns pontos turísticos que elas comentaram, né, eu já conhecia. Então fica bem mais fácil de você visualizar né, esse contexto que elas trazem. Eu não vou falar sobre as histórias aqui porque como eu comentei quando eu fiz a resenha de Amora, eu acho que elas são tão curtinhas, tem uma média de 6 a 10 páginas por carta e eu tenho medo né, de dar um spoiler. E eu acho que é muito melhor você receber uma carta sem saber nada né sobre o que ela vai falar, porque a ideia é que o leitor seja o destinatário. Só vou dizer que as minhas cartas preferidas, eu acho que foram as de Nova York, eu muito, eu fiquei super afim de conhecer Yungshu, eu não sei se fala assim, mas é uma cidade no interior da China, que eu fiquei muito curiosa também, Istambul que é uma cidade que eu não conheço, e Barcelona que é uma cidade que eu conheço, mas eu me conectei muito com a carta que é trazida aqui Bom, como toda viagem, cada uma vai trazer uma visão especial e muito peculiar, né, da experiência e da própria cidade e isso é o que faz ser um livro tão rico em detalhes, porque você fica querendo saber mais, você fica com vontade de conhecer, você fica com vontade de estar lá. Eu acredito que o título do livro seja Eu Queria Ter ficado mais, porque essas mulheres queriam ter ficado mais mas na verdade, quando eu acabei, eu fiquei com a sensação de que eu queria ter ficado mais, na verdade porque eu me senti muito nessas cidades com elas e eu queria ser muito amiga dessas pessoas naquele momento Com cada uma traz sua experiência, a gente vai ter situações de viagens planejadas, de viagens não planejadas de viagens planejadas que acabaram não dando certo e tiveram uma reviravolta que inclusive são as minhas viagens preferidas né, onde você planeja o um mínimo ali, só pra ter uma noção né? Você conhece de última mão já a cidade, mas que você está aberto a possibilidades porque essa é a ideia de todo o um negócio, né? você conhecer as pessoas, conhecer as culturas e se permitir conhecer novos lugares. Eu acredito que viagem é muito disso, de você deixar um pouco de você nesse lugar, de você levar um pouquinho, seja através das pessoas, seja através da gastronomia, que é um ponto muito muito forte aqui, muito importante nesse tema de viagens. Eu já tive o prazer de conhecer alguns países por aí, alguns estados daqui, Coisa que eu sempre falo às pessoas é que as pessoas viajem e conheçam o mundo porque a gente conhece muito pouco e a gente é muito pequeno pra esse mundão de Deus. O porque... É claro que dá aquele medo, né, inicial de você conhecer o novo, de você estar num país, por exemplo, que você não fala a língua, sei lá, Hungria foi um exemplo, né, que perrengues, mas. A vida tem dessas, sempre tem uma mímica ali pra salvar e dá tudo certo no final. Então, se tá com medo, só vai, como já diria, alguém. E a gente repete, esse é o espírito da coisa. E especialmente hoje, eu não vou deixar o link aqui embaixo, porque esse livro não tem pra comprar na Amazon. Mas eu vou deixar o link do site da Loto42, se você quiser conhecer. Não só esse livro, mas todos os livros fantásticos que eles já publicaram. Se gostou do vídeo, não esquece de dar um like. Se não se inscreveu ainda, por favor, seja muito bem-vindo. Se inscreva e fique ligado em tudo que acontece por aqui. Valeu! Ele tá ali trocando experiência e conhecendo novos mundos Novos lugares Porque eu adoro filosofar essas coisas Eu fico tipo viajando